É, olha só a pergunta, gente, da Euflorzina Escliamis. Euflorzina Escliamis, ela deixou a seguinte pergunta para mim. Né? No meu YouTube, ela perguntou assim, como vencer a preguiça? <risos> olha só a pergunta. Como vencer a preguiça? Eu pergunto aí, eu quero perguntar para você estão aqui quem é que se considera uma pessoa preguiçosa vocês se consideram uma pessoa preguiçosa vocês se considera... eu estou falando de preguiça crônica né daquela pessoa que não consegue se movimentar né não consegue se mover né então é... a preguiça gente ela tem a ver claro que tudo é sistêmico né a gente nunca fala de uma coisa porque cada tem pessoas diferentes né então, a preguiça ela pode ser uma coisa negativa se ela trava a sua vida, se ela te impede de agir, né? Então, assim, a primeira coisa que eu digo para superar a preguiça é você ter um propósito na vida, é você se sentir com uma missão de vida, né? É, ou seja, você amar o que você faz, você está fazendo aquilo que, você, é, que, você, que toca o seu coração. Eu não conheço pessoas que vivam é, com um propósito, né, que amam o que fazem, que sejam preguiçosas. Eu não conheço, né? Eu não conheço. Eu não conheço pessoas cheias de propósitos, pessoas do bem que sejam preguiçosas. Não conheço. Então, assim, é, é, normalmente a preguiça vem quando a gente está com desânimo, a gente está desconectado, né? a gente está sem força, está sem energia, a gente está fazendo o que a gente não gosta, a gente está com a mente muito contaminada com negatividades, a gente está olhando para a vida dos outros, em vez de estar tá olhando, ou seja, olhando para o quintal dos outros, em vez de estar tá olhando, cuidando é, do, do, nosso, do nosso quintal, entendeu? então acho que o, a, a, a preguiça ela é um efeito colateral também da alimentação inadequada, muito açúcar, muito carboidrato branco, muita alimentação industrializada, muitas toxinas, né? Muitas toxinas que é, que terminam tirando a sua vitalidade, tirando a sua energia, a falta de sol, a falta de natureza. Então é uma coisa é uma coisa ampla, né? Mas o que eu recomendo, né? O que eu recomendo é, é como o melhor antiprincípio anti do do planeta é você buscar um propósito de vida, né? é você se apaixonar por aquilo que você faz, é você descobrir a sua missão de vida, ou seja, é você amar aquilo que você faz, é você se comprometer é, com o bem, né, de fazer coisas boas, porque a gente, quando, quando a gente ama o que a gente faz, né, hoje, para mim, os dias, né, de domingo a domingo, eu estou na ativa, eu escolho, é, eu escolhi o estilo de vida que eu, que eu crio as minhas férias, que eu, de, de, de, de, o horário que eu quero é, é, é, quando eu quero dormir mais, eu durmo, se eu quero dormir mais tarde, eu durmo, se eu quero dormir mais cedo, eu durmo, se eu quero acordar mais cedo, eu acordo, se eu quero tirar férias, eu tiro, entendeu? Mas eu estou vivendo, né? Eu estou vivendo, fazendo aquilo que eu amo fazer. Então, assim, não tem essa coisa da, da preguiça. Agora eu posso querer, de repente, é, tirar uma tarde para não fazer nada, para fazer o que eu bem entendo, ou seja, é, organizar o meu tempo da forma que eu achar melhor, mas a motivação que, que nós carregamos dentro da gente é que é o um antídoto para a preguiça. Claro que também buscando alimentação de qualidade, alimentação energética, alimentação orgânica, tudo isso aumenta a tua energia, porque o nosso corpo também é uma usina de transformação de outras energias, né? E, como, e se você está ingerindo boas energias, naturalmente que você vai ter, né, o seu corpo vai devolver para você é, o, o seu corpo vai, vai devolver para você essa energia também da melhor maneira da melhor maneira né então é então você não fala com orgulho mas já acrescentou atividade física você alimentação é bebendo mais água chá é isso é isso Eloísa tira os açúcares tira os refinados tira os industrializados porque tudo isso rouba a tua energia né, rouba, rouba sua energia, a pessoa que está comendo muito açúcar branco, principalmente branco, sal branco, essas coisas, né? então muito produto industrializado, muito enlatado, muito embutido, muita coisa, então isso aí tira sua energia, porque o seu corpo vai ter que trabalhar para limpar essas toxinas, então essa energia que o corpo está usando lá para li, liberar essas toxinas, você poderia estar tá usando para cantar, para dançar, então vai tocar um violão, vai cantar, vai dançar, vai correr, faça atividade física, vá para a natureza, entendeu? Mas, assim, sobretudo, busque é, a conexão com o seu propósito de vida. É, é o melhor antídoto para preguiça, é você se apaixonado pelo que você faz, é você se sentir no caminho, né? O chamado, né, como do Ruan né falar o caminho do seu coração. E isso não tem idade, viu, gente? Não venha com esse papo de idade, não. Se você tiver 100 anos, você pode, de repente, se conectar, buscar essa conexão com seu propósito e dizer show preguiça, né?